Oi, oi, Psi! Estou aqui hoje para falar para você um pouquinho de como funciona o Acelera Psi Estudos Avançados. Para começar, é importante dizer que o módulo avançado só está disponível para os alunos que já fizeram parte do Acelera Psi, tá? Isso porque a gente entende que são alunos que têm uma pegada diferenciada, né? Você não precisa mais aderir ao projeto, você já sabe como é que as coisas funcionam por aqui, né? Só que você vai ter alguns bônus extras, né? Então, é uma proposta de continuidade que estamos formulando para você, para que você dê continuidade ao seu projeto de aprovação com acompanhamento até dezembro de 2021. Tá? Então, essa proposta é uma proposta de renovação para agora até o final do ano, certo? O que, que estará incluso nessa proposta? Primeiramente, como você já sabe, o seu cronograma de estudos, revisado quando assim for necessário, né? quando você estiver na iminência de uma prova, quando as suas circunstâncias mudarem e você precisar rever, você já sabe como se dá o nosso contato, ele é bem acessível, né? você sempre me procura no, no Telegram e a gente sempre conversa por lá, então essa revisão de cronograma e esse direcionamento dos seus estudos até o final de 2021 estará garantido juntamente com o mentor, é claro, né? Quando você tem acesso ao cronograma, você o acessa por meio do seu mentor, e lá você tem ainda o edital, o edital verticalizado e o controle de questões, que são ferramentas que auxiliam bastante na organização do seu estudo, tá? Fora isso, a gente garante acesso para vocês também a todos os cursos de revisão do Psicologia Nova, que são aqueles cursos curtos, de duas a três horas de duração, que são lançados nas vésperas de provas com editais lançados. Né? Então, por exemplo, a gente teve recentemente a, o, o, o curso de revisão GHC, né? Antes dele, a gente teve, aliás, agora a gente vai ter o curso de revisão MP Amapá, o curso de revisão PGDF. Então, todos esses cursos você, que virão, né? Você terá acesso fazendo parte do Acelera Estudos Avançados. Tá? Isso, é claro, você já tinha no Acelera assim como você também já tinha acesso ao curso Saga, que permanecerá disponível na sua área de aluno até dezembro de 2021, tá? Fora isso, é, você também tem acesso a aulas exclusivas, né, que a gente posta para vocês aí sempre, é, só que além das aulas exclusivas, agora, no Acelera Avançado, de agora em diante até dezembro, você vai ter acesso também às aulas que estão sendo ministradas nas Quintas Mortíferas e nos Corujões Psi, né? Corujão Psi é uma aula que eu dou todas as quartas-feiras à noite, né? É, e, e as quintas mortíferas são aulas que o professor Alisson dá nas quintas-feiras, tá? Essas aulas são, são gratuitas para quem assiste ao vivo, mas elas saem do ar e depois não ficam mais disponíveis no YouTube. Vocês do Acelera Psi terão acesso a essas aulas que serão postadas para vocês na área de aluno. Então, só aí eu acho que já justificaria você renovar o Acelera Conosco, porque você vai ter acesso a inúmeras aulas né, que serão ministradas aí durante as semanas que, sim, que, que virão daqui até dezembro, tá? É, nós não temos um compromisso de realizar todas as é, aulas todas as semanas, tá? Mas sempre que nós realizarmos as aulas do Corujão Jampsi e das quintas mortíferas, vocês terão acesso a elas gratuitamente por meio da área de aluno de vocês. Tá? Outro detalhe é que vocês têm, terão acesso a um compêndio exclusivo de materiais da Prof. Monique aqui, tá? O que é esse compêndio? Para quem já faz parte do Acelera Avançado já conhece, mas para quem vai entrar agora, deixa eu explicar. Trata-se de um, de um drive tá? de acesso restrito, que a gente só compartilha com vocês do Acelera Avançado, só do Avançado, tá? Porque a gente entende que as pessoas do, do, do Acelera Iniciante elas não têm preparação ainda para lidar com um monte de material, isso pode atrapalhar o aluno iniciante, tá? Então, é um, é um drive com mais de mil artigos, livros, cartilhas, PDFs, tá? materiais é, compartilháveis, obviamente, né? Você não vai encontrar ali livros em PDF, porque isso seria antiético, né? Então, é, materiais com copyright, né? Que a gente chama, materiais compartilháveis que eu compilei durante toda a minha vida de concurseira e professora. Então, são os materiais que eu uso para fazer as aulas que a gente dá para vocês, tá? Então, você tem ali inúmeras, inúmeras pastas, tá? Você tem todos os assuntos possíveis e imagináveis dentro da psicologia. São mais de mil materiais que você vai ter acesso aí, que vai ser compartilhado com você gratuitamente nesse drive que você vai ter acesso, sendo aluno do Acelera Avançado, até dezembro de 2021, tá? Além disso, você também garante um cupom de desconto de 20% em todos os nossos cursos até o final do ano. Então, qualquer curso que você queira se matricular, você terá direito a um desconto de 20% sem contar, é claro, dos cursos de revisão que a gente já falou serão gratuitos para você, tá certo? Então, é... fora isso, acompanhamento e também outro detalhe é o nosso compromisso de realizar reuniões a cada 45 dias a dois meses, tá? Entre 45 dias e dois meses, a depender da necessidade da turma. A gente sabe que essas reuniões na nossa primeira proposta do acelera avançado elas foram retiradas mas vocês gostam das reuniões e a reunião dá um gás, dá uma motivação a mais, então vocês terão também é, mais isso, tá? É, a gente vai voltar a implementar as reuniões a cada 45 dias a dois meses em datas que a gente vai estabelecer junto com a turma. Outro detalhe importante é que a gente entra num módulo de treinamento avançado de estudos. E aí esse treinamento avançado vai acontecer nas reuniões e também em algumas videoaulas que serão disponibilizadas na área de aluno para você. Tá certo? Treinamento avançado em técnicas de estudo, tá bem? Fora isso, todo o nosso contato próximo, que você sabe como funciona, nossa disponibilidade para você, as informações que vocês acabam recebendo de maneira privilegiada, em primeira mão, enfim, vocês se tornam alunos VIP, né isso vocês já sentiram, estando conosco dentro do Acelera. Tá bem? Então, eu espero vocês, nós estamos com uma promoção especial de renovação durante esse mês de junho, para quem renovar agora em junho vai ter um preço diferenciado, para que nós possamos ficar juntos aí, até o retorno das provas, né? até tudo isso passar, até dezembro desse ano, para a gente garantir a tua base bem sólida de preparação, para quando a porteira abrir de vez e a gente chegar naquela chuva de editais que, acredite, está próxima de acontecer. Um beijo, bons estudos, te vejo no avançado.